Fala galera, beleza? Aqui é o Henrique Card, seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando E aí, tudo bem com vocês? É... Eu estou fazendo mais esse vídeo é... Porque eu quero dar continuidade aqui a nossa série é... Sobre ranqueamento de vídeos eu vou tentar ser o mais breve possível né? Mesmo porque o meu tempo de vídeo hoje é um pouco mais curto Né?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 É, o assunto de hoje é a respeito de uma coisa é, que é uma experiência que eu já tive na minha vida e acredito que muitos de muitos é, de vocês que estão assistindo a este vídeo é, ou estão pra, ou, ou estão passando ou já passaram é, por um questionamento, né? É a questão é jogar o jogo é, dentro do marketing digital. Né? É, qual jogo você quer jogar tá? Vou tentar explicar isso melhor é, Da seguinte forma Existem duas maneiras de você se sobressair é, Dentro do marketing digital é, Uma delas é o jogo curto, né? ou seja, de curto prazo que, é, na verdade seria se você tem dinheiro né, para poder investir né, então você pode jogar o jogo de curto prazo que é fazendo anúncios, tá? seja eles é, no facebook ads, no tabula ou até mesmo no próprio youtube né, através do google ads, porém é, este é um jogo um tanto quanto perigoso, de certa forma, porque vai depender, se você tiver dinheiro para investir, né, é, o que é uma coisa natural de qualquer tipo de negócio, se você tiver dinheiro, né, você começa a trabalhar com anúncios e você é, começa a ter vendas, né, isso é uma coisa natural mas é, tem existe o outro jogo que é o jogo que na verdade eu eu gosto mais pois é, eu nunca tive dinheiro para investir pesadamente eu já já fiz anúncios já é, já trabalhei com anúncios já a, já fiz isso né mas é, tive vendas, mas é, a maioria das vendas que eu tive até hoje, sempre foram é, do segundo jogo, que é o jogo de longo prazo, através de, de, dos meus vídeos, né, através de compartilhamentos, através é, de links em grupos, né, então é, sempre foi assim. Né, e, e eu, me acostumei a este jogo pois é, eu percebi que isso é, leva a uma outra coisa além de você não ter que investir dinheiro você vai ter que investir tempo né tempo em fazer é, fazer vídeos fazer é, um post no blog ou um post no seu facebook na sua fanpage né você vai ter que investir tempo né, para colocar isso né, e ficar alimentando as suas postagens, né, seja ela em vídeo mas é uma coisa muito especial no, no jogo de longo prazo e especialmente com os vídeos, é que você pode ranqueá-los, né, que esse trabalho que nós estamos fazendo dentro desta série, essa é a beleza do negócio. A partir do momento que você ranqueou o seu vídeo, ele vai ficar trabalhando para você no piloto automático, sem você ter que investir dinheiro, mas lógico, se você quiser investir em anúncios dentro do YouTube, em um determinado, se você acredita que aquele vídeo seja especial para você, e é, aquele vídeo vai te dar algum retorno, e você quiser colocar anúncios nele, você também pode fazer isso dentro do YouTube o que é até bom pois ele vai trabalhar de forma orgânica e ao mesmo tempo de forma é, impulsionada né? então é, você pode juntar as duas coisas e disso obter um resultado talvez até maior né? então essa é a beleza do negócio do marketing de, digital e também é, de trabalhar com vídeos né? ranqueando eles cada vez melhor e então isso é muito legal. Você pode fazer isso, né? Por isso que é muito bom você é, ter na sua mente aqui, né? Que atualmente a melhor alternativa é, de de para você trabalhar com marketing digital é o YouTube e é, também é você ranqueando, fazendo de tudo, um trabalho de CEO né, para ranquear para ranquear os seus vídeos nas melhores posições. Por isso que eu sempre indico aqui o curso do Erivelto, Pulo do Gato, Ranqueamento de Vídeos do Pulo do Gato, que eu sei que é um, um curso que vai te dar as condições para que você é, consiga ranquear o seu vídeo nas primeiras posições ou melhorar o seu ranqueamento daqueles vídeos que você já tem né? eu sei disso por isso que é muito importante isso tá? espero aí que tenha sido claro para você se você gostou, dá seu like inscreva-se e compartilhe agradeço aí pela sua audiência e um grande abraço a todos, valeu até mais